Eles andam atrás das pessoas e eles sabem perfeitamente que hum, um telejornal que abre com o Jorge Jus ou o Cristiano Ronaldo, as pessoas deixam-se ficar. O que é que interessa sobre hum, o bailado, não sei de onde, quer saber, o que é que interessa sobre a exposição do Júlio Pomar, não interessa o que é que isso interessa? Pedro Cabrita Reira, me interessa. Os casos de arquitetura têm uma exposição, bem, me interessa. A Gulben, me interessa. Agora, espera aí que a namorada do Jorge, do Cristiano Ronaldo, apareceu vestida, não sei o quê, pá, isso é muito fixe. E eles sabem disso, só que eles estão a cair na esparrela que eles próprios estão a criar. Eles andam a incentivar um consumo imediato, consumo consome Toda a gente lê as gordas, fica-se pelas gordas, não entras. E depois o que é que acontece? Acontece aquilo que eu, que eu próprio faço. E eu não posso dizer que sou moralmente ou eticamente ou o que é que seja superior a ninguém. A questão é, a generalidade das pessoas não lê as gordas, não lê as notícias, não quer saber se é que as lê. E as gordas que lê é sobre o, o, o socialite, é sobre o um escândalo qualquer, seleciona até as gordas que lê, não, não, não aprofunda qualquer tema, não... e os jornalistas também se prezam, o jornalismo, na generalidade, preza-se a isto, uh, quando tenta fazer uma reportagem com um bocadinho mais de investigação e não sei o que, não sei o que mais, são próprios jornalistas que andam a cortar as vasas a outros, uh, que, que é muito complicado. Gostam, apresentam os temas sempre envoltos numa grande polémica, são sempre apresentados como uma coisa escandalosa e não sei o e não informativa. Uh, Confunde-se cada vez mais artigos de opinião com artigos de informação. Uh, e, portanto, eles, o que é que acontece? Eles, eles, o que eu acho é que eles, a ideia de ir à procura do que as pessoas querem, o que está a fazer é que está a educar as pessoas e a alimentar uma pescadinha de rabo na boca, à espera de cada vez mais um imediatismo, é, uma espera, é sempre tudo muito imediato, é sempre a rodar. Portanto, hoje o teu canal está na moda, amanhã deixa de estar. E depois, tu, quando não tiveres, e tiveres de fechar portas, e não tiveres o que fazer, o que é que te vai acontecer? Aí, ah lamentavelmente, mas tu não fizeste isso. Tu não quiseste aprofundar, tu não quiseste, tu, tu aderiste à história de hoje estou em altas. E depois, por exemplo, o exemplo que tu deste sobre aquele ator que foi contrato numa tenda, mas não há atores em Portugal a receber bem, os atores das novelas não recebem balúrdios, dos canais, que depois também apresentam programas e fazem, não recebem balúrdios, não têm contratos ah, para a generalidade, já, sei que já foram mais altos, mas para a generalidade dos portugueses não são super altos, então é possível pagar bem a atores, então porque é que esse ator estava na miséria? Porque é que a maior parte dos atores, e eu também conheço alguns, estão tão aflitos para chegar ao final do mês, porque escolheram uma profissão não é digna, deviam ter ido para a gestão e para a economia, porque isso é que é. Então vão ser todos os gestores e de repente o mercado que muita malta do chamado agrupamento 3 do secundário, defende o mercado, não é? O mercado que resolve, o mercado que faz, o mercado não sei o que, fica saturado de gestores, então deviam ter ido todos para atores. E andamos nisto. E depois, entretanto, há uns que morrem à fome e na pobreza e em tendas. Até o quê? Não sei, eu, eu, eu pergunto-me na generalidade, nós estamos a camp... nós, nós parece que somos aqueles do filme da... do Highlander, só pode ficar... No final só pode ficar... Pá, e, entretanto, eles vão caindo e vão se inventando coisas Isto do mercado. É uma coisa, é um canibalismo. Mas qual é o problema? Uma pessoa que quer ir para a ator, não, não há atores bem pagos. Os tipos de Hollywood desilionários, compram aquelas mansões de milhões não são bem pagos. Então, a ator não quer dizer que seja uma profissão mal paga. Então, porquê é que... Há alguns que são muito mal pagos e há outros que são pagos a peso douro. A questão é essa?